Bom, então, o que, que a gente veio falar hoje? Contar um pouco como é que foi o dia e trazer algumas dicas aí pra vocês, tá bom? Então, hoje a gente saiu relativamente tarde daqui porque a gente tinha que trabalhar, né? Então, a gente deu uma trabalhadinha de manhã e a gente saiu por volta, assim, da hora do almoço pra dar uma volta por toque ainda para resolver algumas coisas de equipamento que a gente estava procurando. Ou seja, a gente saiu daqui e foi de novo pra que trabalha ontem a gente meio que achou, só que a gente não achou, vou contar... Antigo de... Tarde, né? Antigo Tarde, em Querbaré. A gente chegou faltando uma hora pra fechar as lojas, então não deu tempo de pesquisar muita coisa. E aí o que que aconteceu? A gente tava procurando um microfone direcional pra usar com telefone, esse que tá gravando agora aí pra vocês. E o iPhone é um problema, né? Que eles mudaram o plug. E é... Enfim, foi um maior dilema, eu vou mostrar o tamanho do dilema pra vocês. Aí tá. Então primeira coisa sobre compra de eletrônico, toda vez que vocês forem comprar eletrônico nem sempre os atendentes vão falar inglês, né? então se você não fala japonês bem a ponto de conseguir explicar o nome do produto ou explicar o que é o produto vale a pena vocês saberem várias combinações e terem fotos do que que vocês podem é, eu acho que combinar. muito mostrar entrar no Google mostrar, as fotos. mostrar foto dos produtos que podiam ser combinados por exemplo esse aqui é um microfone direcional para celular né aí a gente comprou esse só que o adaptador do do iPhone não é mais esse fone que é o fone de... De fone mesmo, né? É o buraquinho do fone. Que é esse aqui. Não, o iPhone não usa mais isso aqui. Aí o que, que acontece, né? Não prende. Não prende no iPhone aí tem que comprar um monte de coisa. Aí a gente teve que comprar um cabo. Só que aí... Quando bota o cabo, não encaixa no celular. Enfim. Aí olha só o tamanho da... Maluquice que a gente teve que fazer. para conseguir combinar. Então a gente teve que comprar um um tripé, né, que, que a gente, gente comprou aquele visão. gorila que tá apoiado aí, vocês não vão ver. Não a gente, ah, é o é. encaixe que é o aqueles aqueles quadradinhos que seguram o telefone, né? É, e aí a gente precisou disso aqui, que é um um apoio para botar em cima do desse que já tá o celular para conseguir combinar com isso aqui, para botar isso aqui nisso aqui. Olha só que loucura. Então bota isso nisso aqui. Tinha umas coisa. Tinha os adaptadores. Esse adaptador que encaixa aqui. Aí a luz que encaixa aqui. Enfim, vai virar uma coisa meio insana em cima do celular. E os adaptadores. Sendo que, tipo assim, a gente ficou lá... Quantas horas? Acho que é três. Acho que a gente passou é, quase gente umas tem três tempo. horas lá dentro. Porque ninguém conseguia ajudar a gente, né? Então teve uma hora que veio um garoto abençoado lá. E ele começou a pensar junto comigo, assim, começou, ah, vamos botar isso. Eu, aí eu, eu comecei a mostrar as peças que eu queria. E aí ele começou a ver o que, que ele tinha lá disponível que pudesse combinar com as peças que eu tava procurando. Enfim, a gente conseguiu montar o que a gente queria, que era é, luz e, e microfone direcional em cima do celular. Nessa né? que a gente teve que comprar um monte de coisa para isso e, tipo assim, a gente já tava desistindo, sabe? E embora sem. Então, se você for comprar... Eletrônico traz foto, é, traz opções e, e os nomes, que aí eles vão pesquisar. É, vão tentar ajudar vocês aí da melhor maneira possível para conseguir encontrar o que vocês querem, tá? Testando, testando, testando. Vamos ver que parece. Testando o som, testando, testando. Comprar em cartão Muita gente pergunta isso Ah, eu vou pro Japão, vou comprar um monte de coisa Fica ligado que aqui Primeiro, não são todos os lugares que aceitam cartão Mas essas lojas que tem o Tax Refund né, Que eles devolvem o imposto pra gente Eles geralmente aceitam cartão Só que é cartão em uma vez Tipo, não existe essa Essa cultura que a gente tem Do parcelamento aqui Sabe, Você não vai vir aqui e vai comprar um computador Em 12 vezes Você vai comprar em uma vez só Aí vale você ponderar se vale a pena para você, né? Você pagar mais barato, mas pagar em uma vez só. E se você quiser comprar mesmo assim no cartão, é, lembra que você tem que ativar o seu cartão para viagem, tá? Não adianta também você embarcar, chegar aqui e querer usar, e se você não ativou o seu cartão para viagem, você não vai conseguir usar nada. É, para quem tem aplicativo, normalmente habilita pelo próprio aplicativo, né? Do, do banco, do cartão. Outra coisa... Ah, é isso aqui. Perguntaram é, como é que a gente tá fazendo para ter internet. A gente alugou um... Isso não, tá. Só isso aqui. A gente alugou um modem de internet, que é o Pocket Wi-Fi. Esse Pocket Wi-Fi aqui, a gente alugou na Japan Wireless. Quando eu pesquisei, era que estava com o melhor preço. E ele permitia um pacote de dados ilimitados. Não é, não é a única opção que você tem. Você tem a opção de comprar um chip, que sai mais barato. 35 um, dólares sai uma, é um mês <risos> sai mais ou menos 35 dólares é, mas a gente preferiu o pocket wi-fi porque a gente precisa trabalhar né então a gente precisa ter acesso para computador também então esse pocket wi-fi ele permite acesso para computador e navegação ilimitada é, E aí como é que você faz né se você for comprar Muito o é, se você for comprar o chip é só chegar no aeroporto e comprar o chip tem várias lojas lá que vendem o chip assim que você desce você já começa a ver. Né? É, mas o Pocket Wi-Fi Eu fiz o pedido pela internet é, Agendei que... E aí Nesse meio tempo eles me mandaram vários e-mails Informando que ia estar em determinada loja Lá dentro do aeroporto Para eu buscar Eles me mandaram todas as instruções De qual era a loja, como é que eu fazia para chegar lá Desde o portão de desembarque E aí fui lá, cheguei Quando eu cheguei lá, só entreguei meu passaporte é, O rapaz me deu o um envelope com com um Pocket Wi-Fi dentro, e o legal desse aqui é que eles mandam um Pocket Wi-Fi, e isso aqui é a bateria, né, chega um determinado horário do dia que a bateria acaba, e eles mandaram também um Power Bank, esse aqui é o meu, mas eles mandaram um também, é... então isso é muito bom, fica ligado, porque se, às vezes você aluga o um Pocket Wi-Fi, se você não tiver o Power Bank, né vai chegar no meio do dia, a bateria vai acabar, e aí? não vai adiantar ter o Pocket Wi-Fi, você vai ter que parar para recarregar, então, eu gostei muito deles e a devolução é super simples também. Eles já mandam o envelope, então você só tem que botar o um envelope do Croneco, né, do Takubin, e aí você bota numa caixa postal qualquer, no meio da rua assim, você bota lá e pronto, é só isso. Você não precisa voltar para devolver em algum lugar. Então é bem prático mesmo. Hoje a gente está num hostel muito legal. Dá para ver, né, que a decoração deles é muito grande mesmo, não achava que era tão grande, parecia que era uma coisa bem menor, mas tem uma super área aqui Sim. na nossa frente, Tipo, tem área de computador, tem área de TV, uma tem cozinha. uma cozinha grande, são muitos quartos. É, eu achei legal também que aqui atende... É, oh, é, aqui atende é, de todo o estilo, é, tem um andar só para família, que pode ter criança, é, é, Quarto para homem ou para mulher ou misto, então vale super a pena E muito barato mesmo Eu acho que dois dias de hospedagem a gente pagou 40 dólares cada uma É Para dois dias, ou seja, acho que um dia saiu aí 20 dólares, sabe? E é bem legal mesmo Aliás, tem até um atendente aqui que ele, ele cumprimenta a gente em português. português Eu acho que ele aprendeu com alguém Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigada Obrigada e desculpa. Não, desculpa? Não. O que foi que ele falou ontem? Licença. Sei lá, ele falou, ele falou algumas palavras em português. E pra quem não vem acompanhando, né, hoje a gente foi lá no Ryogoku, né, que é o bairro dos Sumotores, e a gente foi comer o chankonabe, que é um prato, tipo um prato super tradicional dos Sumotores. Então eles não sei como é que eles comem tudo aquilo. A gente passou mal pra comer, de verdade. Era muita comida mas super gostoso vale super a pena quem nunca comeu e tá para vir aqui experimenta o quem tá aqui ainda nunca comeu vai lá comer vale vale muito a pena não é não é a comida mais barata do mundo mas vale a experiência de você experimentar né saiu mais ou menos uns 30 dólares para cada pessoa né 2.900 ienes mais ou menos isso veio aqui no Kiko Ryogoku Edo... não, Post. Ryogoku ah. No Ryogoku Edo Noren Shanko Kirishima Tô triste Acabamos de comer o chanconabe Eu não tô aguentando nem ficar sentada Tô triste Mas foi bom Muito bom, chanconabe quem quiser aproveitar, comer, experimentar Vale a pena, só não venha sozinho Porque nem com duas pessoas Vem com mais gente, porque é muito comida. E aí, Ju? Detonou o chancanado, cara. Caraca, é missão. missão. Pra duas, dá não. Só sombrou o caldo. A cara de felicidade da pessoa. Tava ali. Tô com foco, tô com fome, tô com fome. A Marina recusou aqui, ó, de grátis. E eu vim mais comigo, E eu mais <risos> Arroz, o que, gente? Arroz. Ou macarrão. <risos> pra comer com esse caldo. Ou seja, outra refeição, né? Outra refeição. Eu lembro que eu falei em algum vídeo de coisas que era bom você trazer numa viagem. Eu até falei de uma bolsa que eu tenho já desde a primeira viagem que eu fiz pra cá. Que é uma bolsa que dobra. E aí eu resolvi comprar, agora, um outro estilo, que é a mochila que dobra. Então, olha só que massa. Quer mostrar a minha velha? É quase... Você faz assim. E aí, ó. Ó, virou uma mochila. Isso é muito bom, principalmente quando você sai assim de dia, aí você sai de dia, sei lá, vai fazer, sei lá, dia de compras, Daí você sai você só precisa levar o quê? Seu, o, seu passaporte, seu telefone, talvez se você tiver com modem de internet, mas né? você não precisa levar muita coisa. E aí com dia, quando vai passando o dia, você vai comprando, você vai enchendo, né? aí você precisa de algum lugar pra guardar, então isso é super bom, porque tipo, você só abre um estilo se você precisar, né? Então isso é uma coisa bem legal que vende por aqui e que vale super a pena ter com você durante a viagem toda é aí ah, outra coisa que já me perguntaram onde comprava mala aqui é, se for mala mala de rodinha você encontra um monte lugar, então, lá em aqui é. em Akihabara você encontra bastante tudo quanto a loja tem mas se for mochila cara que luta hoje a gente foi procurar uma mochila mesmo mochila tipo um mochilão e a gente só encontrou em Shinjuku, sabe então para quem quiser saber essa foi a loja que a gente encontrou Elle Brave, E lá tem muita mochila Muita mesmo, e eles são super legais Eles são tão legais que eles deram Uma vaquinha E um estojo pra gente De brinde é, Tá, vamos ver O que mais? Pulsa eu falei Ah, nota do passaporte Então, você como é turista aqui Você vai ter direito a algumas coisas Tipo A Reembolso de imposto quando você fizer compras grandes. Tem, tem algumas regras, tem que passar de determinado valor, tem que estar em determinado grupo de produto e tudo mais. Mas aí, até aí, tudo bem. Aí, só uma coisa que vai ficar diferente aí é que eles vão pegar quando você for fazer solicitação de é, devolução do imposto, né? É, até, é antes mesmo de você pagar. Eles vão carimbar tudo isso aqui, carimbar não, né? Eles vão prender a nota fiscal, vários papéis no seu passaporte eles grampeiam mesmo Isso é super normal, tá? Então assim, não assusta né? O cara vai pegar seu passaporte e vai começar a grampear um monte de coisa Ele de verdade vai fazer isso, né? Então aqui, ó Eles grampeiam tudo aqui, ó No seu passaporte, tá vendo? É, só que tem umas regrinhas Fica ligado que tem umas regrinhas de preço É só a partir de determinado preço que você consegue esse reembolso E o reembolso é de 8% do valor da compra é, então é uma boa, assim, você se planejar para fazer compra, ou na mesma data, ou na mesma loja, né? Que aí você consegue juntar um montante suficiente para conseguir a solicitação desse reembolso. Mas então, é isso. Resumo do dia. Foi mais ou menos isso. Foi um dia relativamente curto, que a gente perdeu muito tempo mesmo, mesmo, na loja de eletrônico. A gente vai valeu super a pena. Muito é. bom, muita coisa muita coisa pra olhar. Pra a colocar. Juliana quase pirou, quase gastou a vida dela lá. Dá vontade de comprar tudo, gente. Dá. Ainda bem que eu esqueci o cartão em casa, em casa no, no hostel. Então foi muito bom ter esquecido <risos> o cartão no hostel. senão eu ia fazer a festa. Eu falei, Ju, não olha pro lado dela. O quê? <risos> tudo queria levar pra minha filha. Cara, não tem como. Aqui é tem muita coisa diferente. Então, tipo assim, vai dar vontade de comprar muita coisa. Então tem que, tem que meio que se controlar, principalmente no início da viagem, que você vê muita coisa diferente mesmo. E aí você tem que se controlar para não gastar a vida logo de cara, assim. Deixa para fazer compras no final. A gente só hum. fez compra agora no início porque são produtos que a gente vai usar na viagem. Né? Então a gente estava procurando exatamente para isso. Por isso que eu tava aí nos primeiros dias. Mas daqui pra frente vocês vão ver que vai ser pouco destino de compra, pouco mesmo, acho que nem sei se vai ter direito Aí vai ser mais, mais locais diferentes aí E é isso Então um cafezinho pra vocês aí que estão acordando Eu vou dormir, mas tô tomando café E aí a gente compartilha um pouco mais amanhã, amanhã do que vai rolar amanhã Porque amanhã a gente vai pra Nico mesmo E depois a gente parte pra Shizuoka então é isso, agora é sério, vou ficando por aqui. Até, Até amanhã, tchau tchau. tchau. Aqui um vídeo agora mostrando como é que é Para comprar nas Diddle Hun Bikes, né? Que são essas máquinas aqui com dinheiro, né? Com suco é bem fácil só encostar o cartão e pedir, mas com dinheiro eu acho que é fácil também, mas vamos lá. Hoje a gente vai experimentar chanconado E realmente, a gente pediu duas porções Que tipo, é o mínimo E vem muita comida A gente tá lascada para comer tudo isso, olha só Para quem não sabe, isso aqui é o shibori Que é a toalhinha que vem, né? Essa aqui ela tá mordinha Tá meio quentinha E é pra gente limpar as mãos A minha já tá que usada Por isso que eu tô filmando essa, que tá arrumadinha E aí a pessoa vem para o Japão para comer o quê? Pizza?